Do total de internos de um presídio, um terço estuda. Dois que não estudam, 18% ainda são analfabetos e correspondem a 270 internos. Nesse caso, o total de internos que estudam é... Então, pessoal, vamos lá. Questãozinha de fração com porcentagem. Opa! É o inimigo agindo aí na nossa aula. Vamos lá. Cabeça de gelo. Estudam. Vamos lá. Ele fala aí na questão... Que um terço dos internos estudam. Então, vamos lá. Pergunta aos senhores... Quantos internos não estudam? Bom, se um terço estudam, dois terços não estudam. Ah, Marcão, como é que você achou esse um, esse do, esses dois terços? Muito simples. Para achar o que sobrou, você vai pegar sempre o de baixo e vai diminuir o de cima. Se um terço estuda, opa, deixa eu apagar aqui. Se um terço estuda, 2 terços não estudam. É só você diminuir. 3 menos 1 um, vai dar 2. Sempre. Quer saber o que sobra? O que restou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então já sabemos que 2 terços não estudam. Só que ele fala que 18% dessa galera que não estuda... 18%. Dessa galera que não estuda. São analfabetos. Aí vamos lá. 18% Nada mais é que uma fração. Todo percentual. Ele pode ser transformado numa fração. Então 18%. 18%. Deixa eu ajeitar aqui. É a mesma coisa que 18 sobre 100. Simplificando aqui por 2, vai dar 9 cinquenta avos. Então, 18% é a mesma coisa que 9 50 avos. Legal? Então, vamos lá. Analfabetos. Voltando lá na questão. Como é que eu vou encontrar a fração que representa o número de analfabetos. Vai ser 9,50 avos, que é a mesma coisa que 18%, 2 que não estudam, ou seja, 9,50 avos de 2 terços. Aí eu vou simplificar aqui, ó. Simplificando aqui por 3, ó. 9 por 3 vai dar 3, e 3 por 3 vai dar 1. Um. Simplificando aqui por 2, ó. 2 por 2 vai dar 1. E 50 por 2 vai dar 25. Organizando a bagunça, vai dar 3,25 avos. Então, essa é a fração que representa os analfabetos. Só que ele falou que o número de analfabetos corresponde a 270. Então, pessoal, olha que lindo. Qual é a conclusão que nós chegamos? que 325 avos equivale a quanto? A 270. Aí, pessoal. É só aqui no MPP. Apareceu igual? Apareceu igual? Encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Pessoal, repete aí na sua casa, coloca aí no chat. Apareceu igual? Encontra o total. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o valor e vai dividir sempre pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Sempre. Olha que legal. 270 dividido por 3. Vai dar 90. 90 vezes 25 vai dar 2.250. Aí o aluno desesperado ou emocionado vai lá e marca a letra B. E vai errar a questão. Por quê? Ele está perguntando o número de internos que estudam. O número de internos que estudam corresponde a um terço dos internos. Então, um terço de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por três. Aí o aluno que presta atenção aí nas aulas vai utilizar nessa continha a técnica do olha-olha. Ó, 22 dividido por 3 vai dar 7 só pode ser a letra D por que, que só pode ser a letra D, pessoal? porque é a única que começa com 7 marco o V da vitória